Um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo mar. E lindo dia, os oprimidos numa só voz. E qual foi o resultado? Qual foi a divisão positiva que esse projeto já trouxe pro Brasil? Não, não canta, pro Brasil. Quantos milhões de dólares não tem enterrado ali, gente? E, e o que? Aí que, a pergunta é o que, que se vai fazer, sabe? Eu acho que essa entrevista tem que sair com essa pergunta: o que se vai fazer com tudo aquilo que está lá enterrado? É um cidadão alcantarense que está perguntando, sabe? O que, é que a gente vai fazer? Quem quis tirar os seus cadáveres que estavam ali, eles pediram liberação lá na aeronáutica e teve alguém que trouxe. Agora, nós não trouxemos, ele é que não trouxe a mãe dele e o pai dele, porque a mãe pediu que não queria sair de lá. Ela não queria vir para cá, ela queria ser enterrada lá e deixasse lá. Porque era demais, meu Deus, isso aqui era... Isso aqui era brejo, era brejo de mato de... Mar, de... Caçamos entrar aqui sair por meio de guincho. Eu sofri muito. Primeiro, nós para cá não encontramos nada. Não tinha um pé de árvore, tinha um pé de pau, não tinha nada. Só as casas mesmo e o terreno limpinho, então não tinha nada. Você sabe só você andar 4 horas de viagem? Já pessoa você levar 5, 6 quilos de sal? Mas como é que você ia trazer 20, 30 quilos de peixe de lá aqui para vir no ombro? Para você andar 4 horas de viagem? Olha a dificuldade.